Escuta A voz de Deus nunca mais vacilará E nas pedras do caminho nunca mais tropeçará Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia Todos de pé vamos ouvir a palavra do Senhor O evangelho da alegria, o evangelho do amor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 Evangelho de Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30 Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos? E as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim,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 Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja de São Benedito, queridos membros da Irmandade do Padroeiro São Benedito e aqueles que nos acompanham ao vivo através das redes sociais, que participam conosco deste dia de festa em nossa paróquia dia em que nós estamos celebrando a memória do Padroeiro. É um dia de festa, é um dia de alegria, um dia que foi preparado pelo Senhor para que nós estivéssemos aqui. A comunidade paroquial realizou um trido em preparação ao dia de hoje. Por isso, esta festa é espiritual, porque foi preparada com oração, com meditação, com amor, nesta caminhada de conhecer a vida do padroeiro. E podemos pensar, por que que na igreja católica, as igrejas, as capelas, as paróquias, as comunidades, na maioria delas são dedicadas a um santo ou uma santa, ou a própria Virgem Maria. É justamente porque Deus chama todos para a santidade. Mas ele não pede isto e nos deixa sozinhos. Pelo contrário, Deus que é santo, nos chama à santidade, nos atrai para estar com Ele, e nos dá também os santos, santas e a própria Virgem Maria, como exemplos vivos e de que é capaz, de que é possível chegarmos também à santidade. Então, esta paróquia é agraciada com o patrono São Benedito, que é tão popularmente conhecido no Brasil, na África, Portugal, México devido ao seu estilo de vida, ao seu jeito de ser e ao mesmo tempo nas suas virtudes. E quem de nós, durante a nossa infância, não via lá na cozinha de casa, ou em cima do armário, ou em cima da geladeira, um São Benedito. Vou ir além. Quem de nós nunca viu alguém que põe o primeiro cafezinho para o São Benedito? Isso é costume. Isso é devoção. Isso é prática de piedade do povo. Mas ao mesmo tempo traz em si uma mensagem santa. Os santos de Deus estão conosco, estão a nosso favor. São nossos irmãos que nos precederam no reino. E por isso eles se colocam como nossos intercessores para colaborarem espiritualmente conosco. Com seus exemplos de vida, mas também com a intercessão fraterna. Então, quanto mais nós vamos exercendo a nossa devoção, mais nós nos enriquecemos espiritualmente. Por mais simples que seja de ter lá um São Benedito pequeno ou grande na cozinha, ali serve de sinal. Sinal. De que um dia ele também se fez humilde, se fez um cozinheiro E não só isso Mas toda a vida de São Benedito É uma decisão radical de resposta ao Evangelho Desde criança Benedito foi atraído pelo amor de Deus Deus o atraía e ele ia se rendendo ao amor do Senhor, como nós ouvimos durante o trido, cada dia um pouco da vida dele, de origem africana, filho de africanos, sofreu, preconceito por sua cor, foi humilhado em muitos momentos da vida, seja quando criança, quando moço ou quando adulto, porque era negro. Humilhado por pessoas preconceituosas Semi-analfabeto, mas com um coração totalmente voltado para o céu, para o Senhor. E a primeira leitura de hoje foi uma grande descrição de toda a vida de Benedito. Uma vida de amor a Deus, de amizade com Jesus. De devoção a Nossa Senhora e de um fervor extraordinário por São Francisco de Assis. Quando criança era pastor de rebanho. Com 18 anos quis se entregar completamente a Deus, por isso se tornou um ermitão. Foi viver sozinho, para que ali pudesse buscar ainda mais a face de Deus. Para amar a Deus, numa dimensão muito mais profunda. Através do silêncio e da contemplação. Mas como a ordem do Papa era que, todos se fizessem comunidade. Era uma necessidade histórica, de reorganizar as congregações. Então ele foi para os capuchinhos, por isso vestiu o hábito de São Francisco e assim se fez um frade de capuchinho, que é um ramo dos franciscanos que vive a penitência de forma mais austera. Era isso que ele queria, radicalidade, porque ele tinha convicção. Em quem ele acreditava. E ali no convento, ele se fez irmão, professou os votos de castidade, pobreza e obediência. Para viver livremente amando a Deus. Sem que nada, nenhum tipo de vaidade... Nenhum tipo de ilusão, nenhum tipo de prazer carnal ele pudesse viver, mas cada dia voltando o coração para Deus, como nós ouvimos no Evangelho. Deus revela suas maravilhas aos pequeninos. São Benedito se fez um pequenino de Deus. E por isso ali cozinhava, cuidava da portaria, limpava o convento, mas tudo aquilo que ele fazia era por amor. Aí está o diferencial da vida deste homem, tudo regado pelo amor. Todas as motivações que ele tinha, era afirmado pelo amor. Em primeiro lugar a Deus e depois ao próximo. Então, por que que olhamos para ele e vemos tanta humildade? Porque ele sofreu. E somente por meio do sofrimento ele sabia que... O que era sentir na pele, a fome, a sede, o desprezo, a humilhação. E amar ao próximo é isso, é se compadecer daquilo que o outro passa e sente. Isso é amar o próximo, é se colocar no lugar do outro e pensar: puxa, como esta pessoa está sofrendo. Eu preciso estar com ela, eu preciso agora ajudá-la. Era assim que ele pensava. Por isso não media esforços, distribuía comida da cozinha, tudo para os pobres. E o restante, a providência de Deus agia. E pelo que consta nas histórias narradas da vida dele, nunca a providência lhe faltou. Sempre a providência de Deus agiu porque ele tinha fé. E ao mesmo tempo, ele não só partilhava aquilo que tinha no convento, mas ele partilhava algo que é muito maior, que é o dom do Espírito. o aquilo que Jesus hoje diz no Evangelho. Pai, o Senhor escondeu dos sábios entendidos as coisas, e preferiste revelar aos pequeninos que te conhecem. E a história diz que muitos doutores, clérigos, pessoas da auto-sociedade procuravam Benedito lá no convento para ouvir seus conselhos, para pedir direção e o santo de Deus, movido e agraciado pelo Espírito Santo, instruía e rezava. É isto que acontece na vida de quem busca a santidade. Na vida de quem faz tudo por amor e com amor. A pessoa se torna um dom para todos. Então hoje, festejando a memória dele, festejamos também a graça que Deus dá a esta paróquia. De tê-lo como exemplo e de tê-lo como intercessor. E como é importante que a comunidade veja no padroeiro a inspiração para a caminhada cristã. É por isso que a imagem do padroeiro está aqui ao lado do altar. Para dizer que ele também, lá no paraíso, participa da ceia do Senhor e de lá ele se faz comunidade conosco. Pela comunhão dos santos. Então quando entrarmos na igreja, quando olharmos para a imagem de São Benedito, façamos sempre uma breve reflexão. Por que São Benedito é santo? O que é que ele viveu para chegar à honra dos altares? A resposta está na palavra de Deus hoje, viveu inteiramente por amor, fez tudo o que fez por amor a Deus e ao próximo. E esta radicalidade foi tão profunda que hoje a igreja lembra de São Benedito como o santo da humildade. Estão pedindo a ele que interceda por nós. Para que nós também tenhamos. Mansidão e humildade no coração. Como disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Se São Benedito também aprendeu. Aprendeu. Nós também teremos esta capacidade se confiarmos no Senhor. Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.